Você já reparou nas suas amizades, nas pessoas que você tem como íntimas e que conta os seus segredos a elas? Pois é, isso é necessário, porque por mais que categorizemos cinco tipos de pessoas que são boas amizades para se ter ao lado, você ainda assim deve ficar de olhos bem abertos quanto às condutas de cada indivíduo que se encontra do seu lado, pois de forma bem sutil, essas pessoas ainda podem te trair de inúmeras formas. Então, quer saber mais sobre quem são os cinco tipos de pessoas que são amizades verdadeiras, mas que também não é por isso que você deve abaixar a sua guarda? Então, vamos ao que interessa. Aliás, caso ainda não seja inscrito em nosso canal, peço para que se inscreva desde já e ative também o sininho de notificações. E sem mais demoras, vamos ao vídeo. Pessoas que se fazem presentes, no seu momento de dificuldade. Essas levam conforto em suas palavras, quando você não está no seu melhor momento. Elas entendem o que é passar pelo que você está passando, e por isso se fazem presentes, porque sabem se colocar no seu lugar e enxergar quais são as coisas que podem ser um incômodo a você. Entende? Elas não precisam despender de um enorme esforço para demonstrar que sentem a sua dor. Essa atitude por si só, te de demonstrar empatia pelo que está passando já caracteriza uma boa pessoa para se ter ao lado, mas também devo te alertar sobre o outro lado da moeda. Nesses momentos, existem pessoas que se dizem ser os seus amigos, mas que só estarão ali para te ver na pior, para poder levar a notícias as amizades falsas que têm, dizendo o quanto está destruído, acabado se sentindo até mesmo felizes por isso. Então não pense que só amizades verdadeiras estarão contigo em momentos ruins. É necessário também que enxergue isso e consiga separar o joio do trigo. Enfim, certas pessoas claramente não são de confiança. Então seja rápido e preciso em se afastar de pessoas que estarão presentes nas suas dificuldades por mera curiosidade em ver os seus problemas. Pessoas que deixam seus problemas de lado quando o entendem. Que você precisa delas. Por exemplo, imagine que esteja sentimentalmente ruim por conta de uma pessoa ter te magoado. Daí chega uma ocasião em que é aniversário de um amigo seu, muito próximo, e você entendendo que é algo importante na vida dele, escolhe deixar de lado todos os problemas e ir comemorar essa data importante ao lado dele. Bom, isso foi apenas um exemplo para que entenda a essência desse tipo de atitude. Escolher deixar de lado aquilo que te aflige para poder fazer parte da alegria de uma pessoa importante a você. Isso não só com amizades, mas também com familiares. Sabe, sua presença nunca foi dispensável. E por mais que ache que os seus problemas justificam sua ausência em momentos importantes na vida do próximo, isso não passa de um equívoco. E você deixará de fazer parte de algo importante por uma dor que não vale a pena ficar remoendo em você. Pense bem, quantas e quantas vezes você se fez ausente na vida de quem ama por não se sentir bem. Foram inúmeras vezes, e nenhuma dessas, que você não esteve presente em momentos importantes, fez com que você se sentisse bem por isso. Então logo a dor que está sentindo aumenta de tamanho, por além do fato de estar magoado, também entende que deixou a desejar na vida de quem ama aquele que guarda seus segredos é possível ter uma conversa íntima com essas pessoas sem se preocupar depois com essa informação ser vazada para todos os indivíduos ao seu redor porque ela entende que se você confiou contar a ela os seus segredos é papel dela dali em diante saber guardar muito bem estes por isso ela se demonstra uma amizade valiosa a você porque você poderá contar com esta para te ajudar a formar opiniões sobre coisas que você não confia contar a qualquer um. Enfim, mas também não confie demais em ficar contando a particularidade da sua vida. Porque existem coisas que você deve manter em sigilo, em segredo de estado e não deve revelar a ninguém que somente o seu silêncio deve conhecer a particularidade da sua intimidade. Porque imagine, se essa pessoa um dia vier contrariar as suas expectativas, e desfazer o laço de amizade que tinham, quantas e quantas coisas íntimas, ela não irá saber sobre você. Quantas informações críticas e que podem te colocar em risco, ela não terá sobre sua posse. Por isso, não confie demais em ficar falando das coisas que acontecem na sua vida para quem você julga ser o seu amigo. Porque já parou para pensar se uma hora essa amizade for desfeita, qual o tamanho do estrago que essa pessoa pode fazer na sua vida. Simplesmente pelas informações que possui sobre você, logo tome cuidado com que você revela as pessoas, aqueles que são sinceros contigo, te alertando sobre algumas coisas que podem trazer problemas mais à frente, ou fazer com que você se prejudique de alguma forma. Sabe, pelo menos eu considero esse tipo de pessoa como os melhores amigos que você pode ter, porque diante da experiência que eles possuem, eles resolvem compartilhar disso com você e mesmo que sejam fatos que doam, eles irão te falar, na intenção de alertar você sobre coisas que podem acontecer mais à frente, capazes de te prejudicar de alguma maneira. Então não pense que essas pessoas falam o que falam, porque são chatas ou desejam criticar você. Não, esse tipo de pessoa é diferente, pois diante dela já ter vivido o que você está passando, elas vão avisar você sobre o que pode acontecer de ruim se fizer tal coisa, Entende? A intenção aqui não é tecer críticas desconstrutivas, mas tentar fazer com que você não erre, em um ponto que ela teve que passar para aprender. Entende? De certa forma, elas acendem uma luz no meio da escuridão que você desconhece do que pode acontecer, ou mesmo estar ali do seu lado. E por fim, aqueles capazes de agregar coisas boas à sua vida, como uma boa conversa, um novo ponto de vista sobre algo, compartilhar de momentos agradáveis e também dar umas boas risadas contigo. Bom, essas pessoas podem ser tidas, como aquele velho e tradicional tipo de amizade verdadeira e leal que se fará presente na sua vida. Então saiba desfrutar quando estiverem juntos, porque diante da presença dessa pessoa, você se sente confortável em ser quem você é, sem precisar colocar uma máscara ou ficar limitando em reduzir o que deseja dizer e compartilhar com ela.